Para essa receita a gente vai precisar de biscoito maisena, cream cheese, açúcar, suco de limão, creme de leite, manteiga, chocolate branco e Kinder Bueno. Primeiro vamos fazer a camada de baixo, para isso a gente vai triturar a bolacha maisena até encher uma xícara e meia. Depois de triturada a gente vai acrescentar a manteiga derretida nesse, nessa bolacha maisena até ficar como uma areia bem molhadinha. Agora a gente vai pegar essa areia molhadinha que a gente acabou de fazer com a bolacha mais N e manteiga e vamos forrar o fundo de uma forma com fundo removível. Se você preferir, você pode usar uma travessa, só que daí você não vai ter como desenformar. Vamos deixar essa primeira camada descansando enquanto a gente faz o cheesecake de fato. Para fazer o cheesecake, a gente vai bater 440 gramas de cream cheese com uma colher de sopa de suco de limão, vamos bater o cream cheese com limão até eles se incorporarem bem e o cream cheese ficar um pouco mais leve agora a gente vai acrescentar um terço de xícara de açúcar e duas caixinhas de creme de leite o meu creme de leite que vende aqui ele é bem líquido mas não se preocupa que com o seu de caixinha vai dar certo você vai bater bater bater muito bem até ele ficar numa consistência mais durinha e o suco de limão vai ajudar nesse processo se você quiser ter um cheesecake mais leve, você pode parar por aí. Mas como eu queria que ficasse mais docinho, mais gostoso, eu acrescentei dois pacotes de Kinder Bueno White e misturei ali com a espátula e depois bati com a batedeira. Agora vamos começar com a montagem. a Gente vai tirar a nossa forma que estava descansando na geladeira com a primeira camada. Vamos colocar o, o cheesecake em si, né, o recheio nessa forma e arrumar tudo bem bonitinho, deixar bem lisinho, bater um pouco no fundo, né, bate um pouco a forma para assentar bem embaixo e vamos colocar na geladeira de novo. E agora fazer a cobertura. Para fazer a cobertura, a gente vai derreter uma barra de chocolate branco e vai misturar esse chocolate branco derretido com uma caixinha de creme de leite. Como o creme de leite aqui ele é bem líquido, eu acabei fazendo o processo ao contrário. Mas você que está aí no Brasil, você pode fazer do modo tradicional. Depois que a gente derreter e ficar uma ganache de chocolate branco, né, bem deliciosa e maravilhosa e docinha, a gente vai trazer de volta o nosso cheesecake que tava na geladeira de novo e a gente vai colocar essa cobertura por cima e depois vai colocar pra gelar de novo. E aí ele vai ficar na geladeira por algumas horas, tipo, você pode deixar do dia pra noite ou pelo menos 6 horas, tá? No meu caso, eu deixei o meu cheesecake na geladeira do dia pra noite. E aí agora vem a melhor parte, né, que é você enfeitar. Eu aproveitei é, o Kinder Bueno que tinha sobrado e coloquei em cima. Fui colocando os pedacinhos como se fosse uma em cada fatia. E depois a gente vai desenformar. Antes de desenformar, eu recomendo que você passe uma faca em volta de todo é, o cheesecake pra ajudar a soltar da lateral da forma, isso porque eu tô usando uma forma de fundo removível, né? Se você usar uma travessa, você não vai precisar fazer isso. E aí tá pronto o nosso cheesecake de Kinder Bueno com chocolate branco ou de chocolate branco com Kinder Bueno, como você preferir. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, façam aí.